A sociedade está passando por muitas mudanças. Todas as áreas têm que acompanhar. São inovações que todos os profissionais devem oferecer para aqueles que se socorrem nos seus trabalhos. A advocacia, a área jurídica, não é diferente. Como é que você encara uma assessoria jurídica, seja você uma pessoa física ou é, sócio de uma empresa? Será que uma assessoria jurídica ainda representa um custo para você ou um investimento na medida em que pode prevenir litígios e somar na administração da sua empresa? Meu nome é Dinarte Bittencourt, já advogo há 27 anos em parceria com vários outros escritórios, inclusive na área contábil e estarei na próxima edição da revista Sucesso falando mais sobre este e outros assuntos.